Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Caio Nobre. Eu estou de volta aqui com Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje a velho é um estiloso aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios da Bengala gigante aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre. Eu tava evitando essa, mano. Eu não aguentei vocês vão entender daqui a pouco porque é, que é o Alanios da Bengalona para a gente poder falar aqui do nosso querido JP no Street Fighter 6 Assim como a gente fez com o DJ, com o Manon, com Marissa, chegou o momento de a gente falar um pouquinho agora, Lanius do JP que promete ser o vilão aí, rapaz, do Street Fighter 6. Temos informações de história dele aqui, algumas coisas que ele gosta, não gosta e tudo mais E curiosidades também, assim como a gente trouxe com os outros personagens Então, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento como é E acesse o nosso site, mais uma vez, que é o meialua.net Abre uma abinha rapidão aí, digita lá meialua.net, bem curtinho e aprecie lá as notícias de games Críticas de filmes e análises de jogos que nós postamos por lá. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, meu querido Alanios, trocar nossa tela para a gente poder começar a conferir aqui informações do nosso querido JP. Primeiramente, da parte de história, que inclusive tem uma parada que eu já preciso comentar assim que a gente lê. Vamos lá. Líder de uma ONG internacional responsável por muitos investimentos bem sucedidos. E o homem por trás da prosperidade de Naixal. tem uma gata chamada Sibele. Olha aí, ó. Ele gosta de gatos, Alanios. Líder de uma ONG internacional, responsável por muitos investimentos bem sucedidos. Isso daí chama sonegação de imposto e lavagem de dinheiro. Os caras vão lá, ganham a grana, aí coloca tudo na ONG pra não precisar pagar imposto. Isso aí é aquela famosa empresa de fachada para seus planos malévolos. Entendeu? Exatamente, exatamente. Tá vendo, ó? A gente interpreta tudo aí, ó. E aí, cara, uma coisa que eu preciso comentar aqui com vocês é essa parada aqui relacionada a Naishal, porque tem um diálogo da Chun-Li com o Ken, depois que termina a luta e tudo mais, onde a Chun-Li fala que ela soube do incidente em Naishal e que isso mexeu muito com o Ken. Então, a parte do Ken ter sido incriminado tem algo a ver com o Nai Shao, que o JP, de alguma forma, tem uma conexão também. Ou seja, provavelmente o JP fez alguma coisa para o Ken ser incriminado. Tanto é que ele tem uma empresa de fachada, que pode ter alguma associação com a Masters Corporation, não lembro o nome da empresa do Ken, uhum. deve ser isso mesmo. <risos> mas eles devem ter algum tipo de associação, e o JP acabou fazendo isso com o nosso querido lourinho dos braços fortão lá que pega fogo. Exatamente. o que eu, eu acredito também é que isso seja uma jogada para tirar né, o, o Ken da disputa, né? Imaginando o Ken como um grande administrador e tal, uma espécie de Bruce Wayne, ele provavelmente aí fez isso de olho nas empresas do Ken, né? Então, o Ken for agido, você tem uma queda né, no, no valor das ações das empresas do, da família Masters ali, e aí fica mais fácil de comprar. Olha só. Exatamente, meus amigos. Olha aí, a gente vai tentando aqui construir a história com a informação que a gente tem, para poder entender não só sobre o JP, mas também entender o que aconteceu com o Ken, depois coloque aí as suas teorias também que a gente quer saber, hein? e aí seguindo aqui Alanis ó, ele odeia manchas nas roupas e dormir Caramba, mano, o cara não gosta de dormir. Como assim, velho? Deve ser é um velho vampirão isso aí. É, pelo jeitão dele aqui, realmente, né? Essa roupinha impecável desse jeito aí, meu amigo. Tudo engomadinho. E, e é assim, né? Todo vilão tem mania, né? Cabelinho na régua lá, ó. Barbinha na régua também, ó. Certinha. Muito, muito certinho, muito certinho. O cara começa a ser muito impecável, você já desconfia, hein, chat? Ele curte problemas de xadrez, limpeza, olha aí, e culinária local. Ele tem 191 de altura... E 97 quilos só na bengala monstra que ele tem aqui, como já dissemos no início do vídeo Exatamente, e dica-se de passagem, quando eu ficar velho eu quero ser igual o JP, irmão Quero ser um velho estiloso, com um puto bengalão gigante, com um braço desse tamanho <risos> Tá bom, Camila, você vê, né? E como de praxe, meus amigos, nós temos aqui o cara que empresta a sua voz para o JP Que é o Wally Wingert, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas informações sobre ele também Que são bem interessantes Vamos lá, escutar a voz dele aqui, ó muito foda, cara, eu gostei O timbre da voz, assim, a dublagem A forma como ele interpreta, né assim, Combinou muito com o design Com quem é o JP, pelo menos na minha humilde opinião É, eu gostei bastante também Pois é, e aí aqui nós temos algumas imagens Também, como de praxe a imagem padrão dele que tá sendo mostrada ali. E algumas dentro do seu próprio gameplay. Aqui a gente tem um cenário do JP. Muito bonito, diga-se de passagem. Ele utilizando a bengalona aqui, provavelmente dentro do gameplay poder bater nos outros. E aí, seguindo aqui, ó, nós temos mais alguns trechinhos de gameplay. Com ele utilizando a sua bengala, dando uma bengalada no Ken. Tá no Ken, mano. Aí, ó. Mano, eles não colocam esses personagens se enfrentando assim à toa. Então, igual eles fizeram com o DJ e a Kimball, eles estão fazendo com o JP e o Ken provavelmente como a gente disse no início do vídeo eles têm alguma relação e o JP deve ter sido a pessoa que incriminou o Ken sim de alguma forma é justamente eu poder dar aquelas dicas né soltar aquelas migalhas para os jogadores para a gente poder interpretando e tentar construir a história na nossa cabeça até eles revelarem mais para gente ou o jogo sair e aí a gente tem aqui mais uma imagem dele utilizando a sua bengalona aqui com o Psycho Power a gente acredita a gente não está afirmando que é o Psycho Power, a gente está dizendo porque... Energia roxa, muito característica aqui Isso deve ter algo relacionado a esse poder misterioso do nosso querido Bison Sim, né cara, de alguma forma Sim, provavelmente E a gente viu no trailer, né E tá vendo aí também que ele usa esse poder de formas bem diferentes, né Tem algumas imagens que mostram até uma criatura tal Junto ali O que eu achei que tá bem legal Exatamente, cara E aí por fim nós temos aqui Ele nessa pose aqui, cara Que é algo relacionado à história, se eu não me engano Eu não lembro exatamente do frame no trailer, tá eu não sei se isso aqui é alguma coisa depois de luta e tal, mas pelo cenário no fundo não me parece ser. Deve ser alguma coisa talvez do World Tour. Tá me parecendo aquela, aquela empresa que o, que o Ken aparece trabalhando no trailer, sabe? Que ele salvou carinha. Parece que ele tá visitando o bagulho à noite. Mas, mano, olha essa cartola, velho. Pô, maior style o JP, velho. Eu não sei se a cartola é uma fedora, mas, enfim, é um chapéuzão muito top. E aí, meus amigos, por fim, pra gente poder fechar, a gente tem também aqui algumas informações adicionais sobre o nosso querido JP, né? Que é o Wally Wingert, que é o cara que dá impressa a sua voz pro personagem do Street Fighter 6 E ele tem alguns trabalhos bem interessantes Esse aqui é o cara, né mostrando para vocês aqui E aí com relação a trabalhos, mano Olha só, quanto trabalho foda esse cara já participou Ele foi o Rufus em Final Fantasy VII Advent Children Aquela animação foderástica Ele foi o Riddler, que no caso aqui é o Charada no Batman Arkham Asylum E também no Arkham City Além de ter participado Estar né, na verdade No Bleach Novo Que tá rolando aí agora em 2022 Tem o Return to Monkey Island Aqui também Lost Ark tem o Call of Duty Vanguard, Sonic Colors Ultimate. Mano, é muito trampo foda, Alanis. Ó, Serious Sam 4, Wasteland 3 aqui. Então o cara ele já tá envolvido com games há muito tempo, né, mano? A gente vê aí que, assim, não sei há quanto tempo, né? Porque tem o Arkham ali. A gente vê que ele tem uma experiência com vários trabalhos. Diferente dos outros dois vídeos, esse daí ele não teve um retweet da Capcom ali. Ele não fez nada, quer dizer, ele não comentou nada ali. Mas a gente fez o, o esforço de ir atrás, né, do, do IMDB e trazer, assim como a gente fez com as últimas, né? Que a gente trouxe. Pois é, a gente, a gente acabou não trazendo do DJ, pessoal, porque a gente teve esse stop de trazer quem tá interpretando esses personagens depois da gente ter visto os retweets da Capcom tanto da Manon quanto da Marissa, que a gente gravou depois do DJ. Então a gente achou interessante trazer do Wally Wingert aqui também pra vocês. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com o último personagem que eles revelaram do Street Fighter 6 pra vocês aqui, né? Pra todos nós, na verdade. Com a história dele, o que, é que ele gosta, o que, é que ele não gosta, os seus poderes, imagens e também quem tá dando vida ao nosso querido JP. deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do personagem, do seu design, do seu gameplay, como vocês imaginam que vai ser a participação dele na história, suas teorias e também a voz, né, o Wally Wingard, o que vocês acharam também desse rapaz que empresta ali a sua voz pro boneco, beleza, meus amigos? Vamos ficando por aqui então, não se esqueçam daquele likezão, se inscrever no canal também e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e é? vamos!